Hoje eu quero falar sobre um erro que provavelmente você está cometendo e que afasta as pessoas totalmente interessantes de você. E o que você precisa fazer para manter relacionamentos de qualidade na sua vida. Então já aproveita e se inscreve aqui no canal para você receber as melhores dicas e sacadas de psicologia todos os dias, beleza? Vamos lá. Então, um erro que provavelmente você está cometendo ou já cometeu é simplesmente se aproximar das pessoas para pedir algo sem gerar valor para elas, sem basicamente agregar na vida delas. Eu vou dizer algo que acontece muito, muito com muitas pessoas que eu converso, inclusive comigo. Então, às vezes, é, imagina aquele amigo que você está muito tempo sem ver e simplesmente esse amigo consegue fazer algo muito grandioso, ele consegue fazer algo muito bacana que você sempre sonhou, que você deseja ter o mesmo resultado que esse seu amigo está tendo. Só que é, bate um momento, uma curiosidade de mandar uma mensagem para ele e falar Cara, pô, me ajuda, o que, que você está fazendo? Me explica aí rapidamente o que que você, é, como eu posso ter esse resultado também Só que acontece que a maior parte das pessoas que esse cara conhece vão fazer a mesma coisa. Então imagina que essa pessoa vai receber 100 mensagens, 200 mensagens, 300 mensagens e isso acontece de verdade. E no meio de tantas mensagens de pessoas que só sabem pedir, só sabem se aproveitar, você vai acabar se tornando apenas mais um. Então aqui mora o grande segredo, antes de você pedir algo para alguém, gere valor para alguma pessoa. É, mesmo que essa pessoa já esteja tendo, re, esteja tendo algum tipo de resultado, gere valor para essa pessoa. Fale, poxa, olha só, o que, que eu posso te ajudar? O que, que você está precisando de ajuda? Poxa, vi aqui seu projeto, vi aqui que você está fazendo algo muito bacana, o que, que eu posso agregar ainda mais para você? E você vai conseguir se destacar no meio dessas 100 pessoas, dessas 200 pessoas, dessas 300 pessoas. Porque é muito provável, as pessoas elas só procuram umas às outras quando percebem valor e resultado naquela, naquilo que, que, que essa pessoa em específico está fazendo. Então, é, não seja mais um no meio da multidão. Não faça isso. Não faça isso porque senão a sua mensagem simplesmente vai ser ignorada no meio de tanta gente. Então, se você quiser se destacar e realmente ter atenção, ter ajuda, gere valor, que aí você vai ativar o gatilho da reciprocidade, o gatilho mental da reciprocidade. E essa pessoa vai perceber que você é uma pessoa diferente e vai te ajudar de uma forma que não ajuda outras pessoas. Isso porque o nosso tempo é limitado. Como, como o nosso tempo é limitado, não, não dá para ajudar, às vezes, 300, 400, 500 pessoas individualmente. Mas, se você fizer... Isso, se você gerar valor, você vai se destacar e essa pessoa com certeza vai dedicar um tempinho para você, beleza? Então o erro que talvez você esteja cometendo é simplesmente só querer sugar, sugar, sugar, sugar, sugar as pessoas sem gerar nenhum tipo de valor para ela, beleza? Esse foi o erro. E o que você pode fazer, eu já acabei dizendo também, é você gerar valor e com isso, você gerando valor, você vai transformar. Não só a sua forma de ver o mundo, mas a forma como as outras pessoas te veem também. As outras pessoas vão ver assim, poxa, o Daniel é uma pessoa que agrega, uma pessoa que não suga, né? não, não simplesmente quer, quer subir, trair, quer sugar de mim. Ele gera muito valor para mim. Então eu vou gerar valor também para ele. E se você é uma pessoa que gera valor para as outras o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, as pessoas vão pensar em você também. Esse é o poder do networking. É assim que você faz um networking eficaz. É assim que você mantém contatos de qualidade na sua vida, simplesmente simplesmente se preocupando com essas pessoas, simplesmente oferecendo uma ajuda sincera e verdadeira, então fortaleça o seu network com as pessoas de uma forma sincera, ofereça valor, agregue muito valor e somente depois que você vai pedir ajuda, somente depois que você vai realmente falar das suas necessidades e falar, cara, pô Daniel me ajuda aí, eu tô precisando muito de você como é que você fez isso, como é que eu posso fazer isso, tenho isso em mente, tenho esse projeto em mente me ajuda aí, isso é muito... Vai ser muito, muito importante a sua contribuição nesse projeto. Estou vendo que você está tendo resultados e tal. Então, a abordagem é completamente diferente. Não seja apenas mais um. Não faça o que milhões de pessoas fazem. Isso é completamente é, algo interesseiro e simplesmente extrair energias, extrair, uh, extrair os resultados de outra pessoa sem querer gerar nada para ela. beleza? Recentemente, isso acontece, eu posso dizer que isso acontece comigo com muita, muita frequência. Tecnicamente eu respondo a maior parte das pessoas que eu posso, mas é humanamente às vezes impossível dar o mesmo nível de atenção para todo mundo. E depois que, inconscientemente, que eu me pego pensando assim, o oh, caraca, eu dei mais atenção para essa pessoa do que para essa outra. E o porquê isso? Porque às vezes eu percebo, caramba, essa pessoa aqui me gera tanto valor, mas tanto valor que eu tenho que responder ela de imediato. Essa outra aqui, caramba, nunca me ajudou em nada, só sempre me pediu as coisas, só pede, pede, pede, pede, pede. Eu acho que dentro da minha da minha limitação de tempo eu vou priorizar, ajudar essa e ajudo essa aqui em segundo plano então, não entenda isso como algo ruim não, não me leve a mal por falar isso você pode até dar um dislike no vídeo agora se você não gostou de ouvir isso mas, acaba sendo infelizmente a realidade porque todos nós temos problemas para resolver além de ajudar as outras pessoas nós temos os nossos próprios problemas para resolver, então nosso tempo acaba sendo muito limitado então, para que você sempre esteja dentro da prioridade das outras pessoas também, dentro da agenda dos outras pessoas, procure gerar muito valor para elas também, beleza? Se você gostou da dica do vídeo de hoje, se inscreve aqui no canal, a sua inscrição é muito importante, eu estou muito feliz porque a gente já passou mais de 400 inscritos, cara, muito, muito, muito feliz mesmo, então se você se inscrever aqui eu vou dar uma olhadinha lá, nos últimos inscritos do canal, eu vou falar pessoalmente seu nome aqui e falar, cara, poxa Bruna, obrigado por se inscrever, Pô, Pedro obrigado por se inscrever, João, obrigado por se inscrever, então se inscreve aí se você não é inscrito e dá um like no vídeo também, beleza? Esse foi mais um vídeo de psicologia de hoje. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!